Olá, nesse vídeo eu vou te dar as orientações sobre a gravação dos vídeos obrigatórios, o vídeo de apresentação da disciplina e as videoaulas dos módulos do nosso estúdio virtual. Vamos lá? Lá na central de apoio, você vai clicar aqui no link professor especialista, comece aqui. Eu quero te mostrar onde está o link de agendamento, aqui esse link direciona para a página de agendamento de videoaulas, mas esse link está fixo aqui também no planejamento didático, agendamento do estúdio. E aqui nós temos também as orientações para gravação de videoaulas. Tá? Então, vamos fazer primeiramente uma simulação de agendamento. Clicando aqui, você vai abrir a agenda do estúdio virtual, você vai escolher um horário, Lembrando que é importante agendar com bastante antecedência, porque o sistema só permite agendamentos 48 horas depois da data e horário que você estiver agendando. Então, você vai escolher aqui o seu horário, preenche as suas informações, número de telefone, o título aqui da disciplina, da aula ou do podcast, o link para o slide de planejamento, informar se você deseja usar o espaço físico do estúdio da GIAD em Campo Grande e se a gravação é podcast, sim ou não. Depois que você preencher todas as informações, você vai receber um e-mail com todas as informações e orientações para acessar o estúdio virtual e fazer a gravação da sua videoaula ou do vídeo de apresentação da disciplina. Lembrando que mesmo que os slides não estejam prontos, é muito importante que você coloque o link, pois esse link não vai mudar. Lá na sua pasta de planejamento, você vai encontrar um modelo de slide para cada uma das videoaulas dos módulos da sua disciplina e você deve preencher esse planejamento totalmente online e colocar esse link no momento do agendamento. Se você for agendar as quatro aulas, você reserva um horário para cada uma das videoaulas para que a gente consiga gerar um fluxo de trabalho aqui dentro com a equipe e para que essas informações fiquem organizadas de forma separada. É muito importante que você leia com bastante atenção as orientações para a gravação do estúdio. Aqui tem um link para você conferir as informações técnicas do seu computador. Se você não puder usar o espaço físico do estúdio da Giad e se você não tiver um fundo verde na sua casa, é importante que você escolha um fundo branco e evite ao máximo qualquer tipo de informação é, captada pela sua câmera. Então, assim como eu estou aqui com um fundo branco atrás de mim, de frente para a câmera sempre direcionando o meu olhar para a câmera para falar com o estudante, como se a gente estivesse em sala de aula, olhando nos olhos dele diretamente. Então, esse posicionamento é super importante, esse enquadramento, para não sobrar muito espaço aqui acima da minha cabeça, né ou ficar muito para baixo, não ter nenhum tipo de interferência sonora aqui, ou pulseiras, anéis, colares... Outra dica super importante, se você não conseguir fazer o agendamento de todas as videoaulas dos quatro módulos no mesmo dia, é importante que você tente reproduzir o mesmo cenário e até a mesma vestimenta nos outros agendamentos para a gente manter uma padronização desse vídeo dentro da disciplina. Isso é muito importante, porque aí a sua roupa e o seu posicionamento, o seu cenário, não vai chamar mais atenção do que o conteúdo que você tiver é, abordando na videoaula do módulo. Outro ponto super importante para a qualidade da gravação do estúdio virtual é a velocidade da internet. Então, se você tiver uma internet cabeada, o vídeo fica melhor. É importante também que você utilize uma webcam que não seja a webcam integrada do seu notebook, para que a gente consiga uma imagem melhor. A iluminação também é super importante, a captação de som do seu computador. Então, todos esses testes podem ser feitos é, antes da gravação, juntamente com o host que estiver disponível para te ajudar. Você faz a configuração de vídeo, faz a configuração de áudio, ajusta a câmera, ajusta o enquadramento, confere se está tudo certinho para iniciar a gravação. Se você não tiver condições de garantir para gravação na sua casa uma boa iluminação, uma webcam de boa qualidade, uma internet com a boa velocidade, e um computador que suporte essa gravação, você pode contar com o espaço do nosso estúdio físico aqui da GEAD e fazer a indicação desse agendamento no momento que você for reservar o seu horário. Todas essas dicas e outras orientações super importantes estão no documento de orientação para gravação de videoaulas e é muito importante que você siga à risca todas essas orientações para que nós possamos produzir conteúdos de qualidade e padronizados dentro do nosso modelo do FMS Digital. Agora eu vou te mostrar os dois templates que a gente tem, o template para gravação do vídeo de apresentação e o template para gravação das videoaulas. Vamos lá? Vamos lá. Esse aqui é o template do roteiro para a apresentação da disciplina. Lembrando que no vídeo de apresentação da disciplina os slides não devem aparecer. É apenas a sua imagem que vai aparecer. Mas esse roteiro é super importante para você planejar o seu tempo. Esse vídeo ele tem no máximo um minuto e meio. E aqui a gente indicou é, o tempo de cada uma das partes. Então você vai iniciar dando as boas-vindas não temporalizar o vídeo, não falar bom dia, boa tarde, boa noite, fazer uma breve apresentação do currículo, em 30 segundos. Na segunda parte, você vai apresentar de forma breve qual é o objetivo de aprendizagem da disciplina, mais 30 segundos. E a terceira parte, você vai destacar a importância dessa disciplina na formação do estudante, desejar bons estudos, mais 30 segundos. Depois nós temos o template para gravação de videoaulas. Você vai encontrar um roteiro desse para cada módulo da disciplina disponível lá na sua pasta de planejamento. Aqui você vai incluir o título da disciplina e do módulo e colocar seu nome completo. E você pode usar aqui quantos slides forem necessários. Se você não for usar texto, basta tirar essa caixa de texto e incluir outros elementos. Lembrando que sempre que você for colar um texto aqui, Ctrl Shift V, para manter a formatação. Não é permitido mudar as cores, nem a formatação dos slides, para a gente poder manter um padrão de qualidade das videoaulas que são produzidas. É, é muito importante manter o tamanho também desse texto, que está um tamanho razoável para a leitura na tela, se colocar muito texto no slide, fica ruim a leitura. Então, é muito importante que você tenha essa percepção também de organização dos slides, pois é o slide que vai é, definir em boa parte a qualidade é, da videoaula que vai ser gravada. E durante a gravação, o host está orientado a fazer a alternância entre os slides, a câmera ou a câmera junto com os slides, conforme eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, eu posso ter essa configuração do slide aparecendo do lado direito e a câmera do lado esquerdo. Eu posso ter essa configuração da câmera sobrepondo o slide. Eu posso ter essa configuração da minha imagem no formato maior e o slide no formato menor. E aí tem que tomar muito cuidado com o uso desse formato para que o estudante consiga ler efetivamente o que tem nesse slide. Eu tenho a opção do layout em que o slide fica totalmente ocupando a área de gravação e eu também tenho essa configuração de que a minha câmera fica ocupando todo o espaço da tela. Então, nós temos essas opções de dinamizar a forma como a gente apresenta é, a câmera e os slides e o host, a pessoa que vai te receber no estúdio virtual, vai te dar as orientações, tirar as dúvidas é, com, ajudar você a configurar a sua câmera, seu microfone para ver se está tudo certo para gravação. Essa pessoa também está orientada a fazer essa movimentação de câmera e slide para dar um dinamismo na gravação da videoaula. Outra dica super importante para gravação: se você estiver gravando e você falou alguma palavra errada ou se equivocou, ou o cachorro latiu ou aconteceu alguma coisa. Para de falar, espera um tempo, pode até mutar seu microfone. Se for necessário, conversa com o host no bate-papo interno ou pede para o host entrar aqui na sala de transmissão para conversar com você por vídeo e áudio. Combina certinho o que vai acontecer dali para frente e depois continua de onde parou. Dentro desse sistema não é permitido dar pausa no vídeo, mas quando a gente tem a pausa... É, na timeline do áudio ou seja, você mutou, aconteceu alguma coisa você mutou seu microfone e depois você volta a gente consegue identificar isso também facilmente na edição do vídeo então se você errar ou acontecer algum imprevisto durante o momento da gravação é só pausar e retomar e assim a gente consegue cortar fazer essa edição e a qualidade do vídeo fica muito melhor combinado? lembrando que a videoaula de apresentação do módulo é obrigatória para cada um dos módulos da disciplina, mas se você sente necessidade de gravar videoaulas específicas das unidades de conteúdo, você também pode fazer essa gravação, basta duplicar o slide lá dentro da sua pasta de planejamento e indicar que é a gravação de uma unidade de conteúdo dentro do módulo 1, 2, 3 ou 4, e agendar essa gravação também pela central de apoio. A videoaula de apresentação do módulo, ela tem como objetivo dar um panorama geral para o estudante do que ele vai estudar naquele módulo, pincelar os conteúdos de forma mais abrangente não tão específica, e as videoaulas das unidades que você vai selecionar por meio de curadorias, elas vão dar conta então de trabalhar especificamente cada conteúdo das unidades. Então, se você não encontrar essas videoaulas específicas dos conteúdos das unidades, você também pode fazer essa gravação utilizando o nosso estúdio virtual. Lembrando que a videoaula do módulo não pode ultrapassar 20 minutos. Se você estiver precisando de inspiração e ideias para gravar a sua videoaula de apresentação ou a videoaula do módulo, você pode acessar lá o canal da GEAD e olhar as playlists das disciplinas que já foram gravadas e ter uma ideia de como os professores especialistas já fizeram até aqui. Qualquer dúvida ou orientação a respeito da gravação das videoaulas, você pode procurar a equipe multidisciplinar, mas é muito, muito importante que você leia todas as orientações do nosso guia e da central de apoio para que você possa conhecer todo esse processo e ficar por dentro das orientações específicas para cada vídeo que você vai precisar produzir dentro do material didático.